Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça super simples e olha que graça que ela ficou a gente usou um crepe de malha que eu recebi lá da Teodora tecidos eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo esse tecido a calça é bem simples, eu vou virar para vocês verem como que ficou as costas. É uma calça bem soltinha, fácil de fazer e super simples. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo.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 Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar um lado aqui com vocês, e vocês repetem o processo do outro lado. Nós vamos pegar aqui a parte da frente, e vamos colocar aqui o nosso bolso. Então, você vem com a parte chanfrada, opa, peraí que não tá pegando. Ó, a parte da frente, vai vir com a parte chanfrada do bolso, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar uma costura aqui... Unindo o fundo do seu bolso. Depois que você une o fundo do seu bolso, você vem aqui com a outra parte do seu bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura fechando o seu bolso, só aqui nesta parte. Daí, quando a gente costurar, vai ficar desta forma, certo? Colocou o bolso? Já vai vir aqui com as costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vai passar numa costura pelas laterais e pela entreperna, fechando a perna, deixando aberto só a parte do cavalo. E a nossa calça vai estar quase finalizada. Super simples e rapidinho de fazer essa calça, hein? Eu vou costurar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, você vai passar... No ponto zigue-zague da sua máquina doméstica, que não arrebenta a costura. Só que a agulha, você vai usar aquela agulha de cabeça dourada. É a única coisa que você vai mudar na sua máquina doméstica, é a agulha de cabeça dourada, que ela é específica para costurar malhas. Então, agora a gente vai a máquina fazer esses processos aqui que eu acabei de falar pra vocês. Agora que a gente já montou as duas pernas, a gente vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso, certo? Vamos pegar aqui que está do lado do direito e colocar aqui por dentro da que está do avesso, pra gente fechar o nosso cavalo. Aí, pessoal, olha, depois que você coloca aqui, é só você ir para a máquina e passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, fechando o seu cavalo. Como essa parte é só uma costurinha, tá vendo? Aqui, olha, eu vou passar e aí eu volto pra gente dar continuidade na nossa calça, ok? Agora que eu já uni a calça, olha, tá com esses alfinetes que eu coloco só pra segurar o bolso e ficar mais fácil na hora de colocar o cos. Eu vou cortar duas tiras na largura da sua preferência, porque a gente vai dobrar, que vai ser o cos, tá? Tá? E na circunferência da cintura aqui da minha calça, que já tá certo. Por isso que é importante usar um tecido com elastano, que nem este daqui, porque ela não tem nenhum tipo de abotoamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. Vou passar uma costura pelas laterais e depois eu vou encaixar o meu cos aqui na minha calça, tá certo? Né? Lógico que ele está de, né? Não vai ficar assim, vai ficar ao contrário. Ó, vou vir aqui. E vou encaixar aqui, tá vendo que eu cortei ele no cos reto mesmo, né? Depois que eu encaixar este cos aqui, eu vou fazer isso tudo na overlock. Aí, a gente vai pra máquina, olha, vocês vão pegar e vão cortar uma tira. Só que essa sem costura, tá vendo? É uma tira larga. Na circunferência total aqui da sua calça, que a gente vai colocar aquele tubinho, ó. Você vai fazer assim, você vai dobrar a pontinha... Ó, deixa eu tirar aqui pra mostrar, você dobra a pontinha pra dentro, dobra, né, mais uma vez, mais uma vez, vai ficar desta forma. Se você quiser ele um pouquinho menor, você corta ele mais largo, mais fino. Aí, você vai pegar esse tubinho aqui e vai colocar logo abaixo aqui do seu cós olha, deixando essa aberturinha pra gente passar aqui um, uma tirinha pra amarrar isso daqui, tá? Tá? Então, é só passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo. Esse processo a gente vai fazer na máquina reta. Eu vou só colocar aqui o cos e aí eu volto aqui pra gente ir pra máquina reta colocar esse tubinho, que eu já fiz isso aqui com vocês. E vocês ficaram com dúvida, né? Nesse passante aqui, na verdade, tubinho, eu tenho mania de falar tubinho. Não é tubinho, gente, é um passante que a gente coloca aqui pra gente amarrar a calça. Não tem necessidade, é mais enfeite pra dar um sufluzinho a mais só na calça, tá bom? Então, a gente vai fazer esse processo na máquina reta. Eu vou só fazer esse processo do cos na overlock, tá bom? Mas se você não tiver overlock, é só passar o ponto zigue-zague da sua máquina, E, pessoal, o resultado final, olha, tá vendo? A gente costura esta parte aqui e depois eu passei um cordão de malha, ó, na parte das costas. Essa parte é opcional, isso daqui é só enfeite, porque a calça já fica certinha. Geralmente, a gente faz isso daqui quando você quer ajustar a sua calça. Neste caso, é mais enfeite, porque a calça já tá bem certinha no corpo, tá? Então, não tem necessidade. Então, olha que simples de fazer essa calça, super rapidinha. E olha que graça, esse tecido tem um caimento ótimo. Ele é um pouco mais leve. Então, gente, ideal. Dá pra você usar tanto outono, inverno, quanto primavera, verão. A estampa dele é aquela estampa que nunca vai sair fora de moda. E uma dica, pras baixinhas de plantão aí. Além das listras ver vertical, ela emagrecer, ela deixa a gente mais alta. Eu não me importo com o meu tamanho, mas eu sou baixinha, quando eu coloquei essa calça que eu provei ela, meu marido falou, meu Deus, você tá com que salto? Eu nem estava de salto, eu estava descalça. Eu só provei pra ver se ela tinha ficado certinha no corpo. E meu marido mesmo falou, nossa, que salto que você tá, você tá enorme. Então, as listras na, na vertical, além dela emagrecer, ela deixa a gente mais alta. Então, calça com listras na vertical vai deixar você sempre mais alta. Pra quem gosta aí de parecer mais alta do que é, então fica a dica, tá?